Bom, meninas, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com recebidos que tá dando o que falar aqui na sua internet, que são papéis de parede, né? Gente, é, eu vim aqui falar pra vocês, então, sobre a minha experiência. E pra quem me acompanha, já sabe, né? Porque já viu que na minha sala eu já tenho papel de parede. Nossa, acho que faz... Nossa, nem lembro quanto tempo faz, porque... Às vezes eu acabo trocando, uso pra gravar vídeo, eu acabo trocando pra fazer parte de cenários, né? Eu tenho um problema sério de infiltração aqui na minha casa, tá? Minha casa não pega sol, as paredes emboloram, é um problema que a gente já não sabe mais como resolver. Então, enfim, quando eu compro tinta, o que acaba acontecendo é que eu pinto a casa da coisa, sei lá, de seis meses, a gente paga caro, quem compra sabe, da coisa de seis meses, pronto, a parede já tá embolorada. E óbvio que não são todas as paredes que emboloram, né? Graças ao bom Deus! Então, o que, que eu estou fazendo? Todas as paredes que eu estou com problema de infiltração, eu estou colocando papel de parede e tá dando super certo. E assim, já tive experiência com outras marcas de papel de parede, não recomendo. Não recomendo porque a cola não é tão boa. Então, a que cola é, eu já uso o papel deles já tem anos, eles já... Nossa, eu já conheço a empresa há muito tempo, não é só porque é parceiro, tá, gente? É porque realmente é de qualidade. Eu já falei pra vocês, eu não vou vir aqui indicar uma coisa que não tem, não tem qualidade e preço bom. Eu tô falando rápido, porque vocês reclamam que eu falo demais. Então, eu vou falar aqui na parede que eu vou colocar os papéis de parede, é uma parede grande, então, é, no próprio site dá pra calcular lá quantos metros você vai precisar. Ou você entra em contato pelo WhatsApp, por e-mail mesmo, que eles ajudam você a, a ver quantos rolos você vai precisar, tá? É só você passar a medida da sua parede. A minha parede é uma parede grande, então vão sete rolos. Eu estou torcendo para sobrar um pouco. Se sobrar, eu quero encapar um móvel com vocês. Nas compras acima de 200 reais, eles estão enviando de brinde este papel de parede. Olha que bacana, de pastilha. Olha, gente, eu estou pensando até em comprar mesmo. Pra, é, porque vem 1 um metro por 15. Ai, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Então, tô pensando até em comprar mais pra colocar na cozinha, gente. Eu amei mais coisas na cozinha. Eu adoro. E assim, gente, tem papel de parede lá no, na, no site da cola por R$ 9,90 o rolo. Então, entra lá, porque fora isso, vocês têm o cupom de desconto do Alfinetadas da Moda, que é Alfinetadas 10, tudo maiúsculo, vocês já ganham um 10% de desconto. E não tem só papel de parede lá. Tem várias coisas pra decoração, tem quadrinhos. E tá tudo com 50% de desconto. Gente, sério, entra, vale a pena. Pra colocar, gente, eu não espero marido, eu faço tudo sozinha. Eu preciso do quê? De uma escada e dessa espátula que já vem junto quando você faz a sua compra. Somente isso, eu não uso mais nada pra colocar. Depois, se você quiser, você vem com uma flanelinha, sabe, passando por cima... Mas só. E os papéis de parede deles, eu vou abrir aqui o rolo. Qual é, pra mim, a melhor coisa que dá pra gente colocar na cozinha? Gente, esses papéis de parede, a minha sogra, eu, já, eu até contei já essa experiência pra vocês aí. Mas o que acontece? Uh, se você compra papel de parede mesmo, é papel. Vai ser papel, papel. Então, você não pode molhar. Os papéis de parede deles são emplastificados. Você pode passar pano, ó. Tá? Então, os papéis de parede deles são plastificados. Olha, que eu escolhi esse daqui de cerveja pra colocar na cozinha. Eu adorei. E eles são os papéis de parede grossos. Vale super a pena, gente. Dá pra limpar, ó. Dá pra molhar sem problema. Inclusive, esses é de pastilhas, mesma coisa, porque o pessoal usa bastante pra colocar em banheiro e cozinha, né? Tá vendo? Então, você pode passar um paninho aqui. Eu não aconselho a passar nenhum produto químico, né? Porque... Pode ser que desbote com o tempo, mas um paninho com água e detergente neutro, tranquilo, pode passar. Eu passo nos da minha, da minha sala de vez em quando e tranquilo, gente. Então, pra colocar, gente, eu não espero marido, não. Tá? Eu ponho tudo sozinha, se você quiser esperar o marido. Tem gente que não fala que não, que não tem jeito pra colocar. Gente, não precisa de jeito, é só você colocar. É muito simples, é muito fácil. O que, que eu uso pra colocar? O que, que eu preciso? Eu vou precisar de uma espátula, que já vem junto, essa espátula é vida. Uma régua pra cortar as rebarbas depois. Um estilete também pra cortar as rebarbas depois, o meu estilete não tá aqui. E uma escada. Se você quiser depois passar uma flanelinha... Beleza, então chega de falar e bora colocar esse papel de parede agora. Então vamos mostrar a realidade nua e crua, como está a minha cozinha no momento. Temos louça para lavar, vamos deixar bagunçado mesmo, deixar para mostrar o antes e o depois. Gente, chegou para mim, já vou colocar, vou aplicar isso porque eu não aguento, sou dessas. E a minha parede que eu vou aplicar é a da geladeira ali, tá? Da porta da cozinha. E ela não está bonita, a, a parede está bem feia, tá? E eu não, não precisa pintar. Eu vou aproximar e vou dar um giro pra vocês verem o antes e o depois. Olha, teve um dia que choveu muito forte aqui em Campinas. Olha o que aconteceu na parede. Vocês conseguem ver? Escorreu água. Ó, tá cheia de prego. Vou arrancar todos os pregos. Essa parede tá bem feia. Então, né, esse é o antes... Olha como ela tá, olha como ela tá toda manchadinha, tá vendo? Eu queria também pintar a minha porta da cozinha, mas confesso que estou com um pouco de preguiça de mexer com tinta, então... Pessoal, vocês viram que eu comecei colocando ali, né? Só que eu fiz uma pequena cagadinha. Por quê? Porque eu sempre tenho que começar a colocar do lado esquerdo, tá? Porque ele tem essa sobreposição aqui, olha, que vai vir o outro e colar por cima. Só que eu comecei por ali, porque ali eu tenho a parte, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho essa parte aqui que é a parte do contorno da porta, então eu queria deixar por último, mas não vai dar, vou ter que colocar agora. Então, o que, que eu fiz? Eu fui ali e medi a altura e cortei o papel de parede já na altura, só para ficar mais fácil na hora de eu colocar e não precisar colocar o rolo inteiro, Tá? Eu uso a régua, o estilete e vou cortando as rebarbinhas que ficaram em cima, aqui embaixo. E pronto, gente. Já tá pronto. aqui, pessoal, o resultado final da parede. Olha como que ela ficou. Vocês viram super rapidinho de fazer. Aí aqui do lado, eu até fiz esses quadrinhos. Fiz não, né? Só colei ali, olha, para dar uma incrementada. Aproveitei que eu tava mexendo nas coisas, ó, forrei até... o Forrei não, encapei o vidro da minha mesa, porque, gente do céu, mesa de vidro suja demais, e assim, olha que legal que ficou, bem bacana, né? E aí, ficou assim, agora, amei, nossa, gente, dá uh, a cozinha, tudo, todo lugar que a gente arruma, assim, fica muito mais aconchegante, né? E o que eu queria falar pra vocês, mostrar aqui, né, em vídeo, é que dá, sim, então, pra usar papel de parede na cozinha, Tá certo? É para quem tem essa dúvida, inclusive eu vou mostrar a minha pia para vocês. Gente, a minha, a minha casa só não tem papel de parede em todas as paredes, porque acho que todos os cômodos aqui tem papel de parede e é uma coisa que dura muito, então é um investimento que vale a pena. Tá, e como eu disse, vocês têm cupom de desconto lá no que cola. É só digitar alfinetadas 10 que além das promoções, vocês já ganham. Mais 10% de desconto em cima de qualquer pedido de vocês. E como eu disse, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu encapei também um outro móvel que ele já era encapado. Eu queria até colocar ele ali, né? Pra fazer o cantinho ali meio de bebida assim e tal. Mais um barzinho. Mas acabou que eu não tenho onde pôr o meu cantinho do café. Vou mostrar pra vocês. Pra quem tinha me perguntado. Tem algumas perguntas sobre encapar móvel com papel de parede. Vou mostrar. Tá aqui, olha, o que sobrou. É, mas foi com as sobras mesmo, então não deu para fazer bater ali à frente, né? Mas, gente, olha só como dá assim para encapar o um móvel. Ficou desta forma, olha. Encapei até embaixo, tá? Sem desmontar. Só tirei as portas porque fica mais fácil na hora de colocar. E aí, aqui ficou o meu, né, cantinho do café barra cerveja. Mas eu gostei e achei que ficou muito bacana. Todo mundo que veio aqui já amou o resultado, tá? Então, também, você pode encapar um móvel ou até... É algo de metal, a minha pia, ela é de metal, embaixo eu encapei ela, vou mostrar pra vocês, Pera aí A minha pia, como vocês podem ver, é, de, geralmente, esse, esse papel de parede, eu comprei mesmo pra encapar a pia, só que eu tinha comprado só um rolo, não deu pra encapar as gavetas. E aí, aquilo lá era sobra daquele outro móvel que eu tinha encapado, então, olha a bagunça que eu fiz. Agora, eu preciso trocar aqui, né, gente? Eu preciso colocar uma coisa só, até porque ficou... Bem, tipo, bastante estampa tá o um negócio aqui, então eu preciso trocar aqui essa parte, é, não sei, eu gosto desse papel de parede aqui e, gente, aqui fica do lado do meu fogão, eu esfrego isso daqui com bucha e veja, tá? Então, gente, eu tô falando, pode comprar assim porque o papel de parede deles não é papel, ele é meio plastificado, então não estraga, é o mesmo que eu tenho na minha sala e quem me acompanha sabe que já tem anos que tá lá na sala, então super vale a pena. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a cola, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Lá no meu blog, eu fiz um post sobre a minha experiência, tá? Eu nem costumo fazer esse tipo de post, contando uma história, mas eu achei legal fazer porque papel de parede é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? Então, eu vou contar a minha experiência sobre papel de parede. Não é... é... Não, não tô aqui pra fazer propaganda, gente. Até porque quem me acompanha sabe que eu tenho problema de infiltração aqui na minha casa, e aonde é eu coloquei o papel de parede tem problema de infiltração. Então, quem me acompanha sabe que não é, tipo, ah, eu tô aqui pra vender. Gente, não é. Eu tô falando porque realmente vale a pena. A parede lá, da. minha mãe tá com problema de infiltração numa parede, ela já fez tudo que vocês pod... possam imaginar. Teria que derrubar a... o alicerce, tá... tá vindo por baixo. Eu... Enfim, gente, tá com problema lá. Eu já falei pra ela, mãe, coloca o papel de parede porque... Vai aguentar. Ela já colocou até textura, não aguenta. A parede começa a ficar amarelada, ela começa a ficar feia. O que ela já gastou de tinta, textura, tudo que vocês imaginar. eu falei, mãe, compre o papel de parede. Agora parece que ela vai escutar e comprar, porque eu mostrei pra ela aqui em casa a parede que eu tenho o mesmo problema que dela, e não aparece porque vai ficando amarelada, né? Então, você tá com o papel de parede, minha filha... Não tô falando que vai resolver seu problema de infiltração, mas vai resolver o problema de aparência. Se for que nem aqui na minha casa, que não tem jeito, eu teria que derrubar as paredes. Então, gente, tá com o papel de parede. Além disso, não só esse problema de infiltração, que fica feia as paredes, também pra dar um outro... Olha a, outra... a cara que ficou na minha cozinha, gente show, vai, fala sério. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo e vai lá no blog, dá uma olhadinha no post que eu fiz pra vocês, explicando tudo sobre a minha experiência com papel de parede lá da Quecola. Também tem essa, viu, gente? Cuidado onde vocês compram papel de parede, porque é, a cola tem que ser uma cola boa, porque não adianta você me comprar um papel de parede, não é querer me colocar é, como que chama? Papel contact na sua parede, que não vai durar, você vai arrancar tudo que tem na sua parede não vai ficar o negócio, porque vai cair, entendeu? Então, a cola tem que ser boa. Aí você me pergunta, ah, e daquele lugar é bom? Gente, não posso falar. A minha experiência é com a Quecola e, ó, anos que eu tenho parceria com eles, que eu tenho papel de parede deles. Não só parceria, eu compro. Esse daqui da minha pia eu comprei com o meu dinheiro, porque realmente eu gosto da qualidade dos produtos da Quecola. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.